quando a gente entra para falar de principais erros, né? Porque quando vocês entraram nessa barca, né? Vou, vou mexer com a automação, vou trazer facilidade, vou dar um serviço diferenciado, porque hoje vocês fazem um acompanhamento diferenciado, um onboarding diferenciado. É, é extremamente o um processo de vocês, é, é conhecer muito a fundo quem está entrando no negócio de vocês. Quais são os principais problemas, aí, né? os principais erros que você enxerga hoje que eu a lei possa cometer numa expedição ou que os, os seus clientes, os nossos clientes cometem na expedição. Ó, primeiro eu sempre quando eu estou falando com cliente, eu sempre falo isso. Se você não errou, a gente tem que colocar você como um case de sucesso. É inevit... o erro é inevitável no nosso negócio. O que, que a gente procura fazer dentro do, de uma automação do processo de expedição? Primeiro, você tem a oportunidade de umas a gente, você pode fazer um check-out pipando o produto e buscando o pedido, ou seja, casando, zero chance de erro. Tem uma coisa que é muito comum, tenho certeza que você vê isso muito comum. O cara vai lá, imprime um monte de etiqueta e imprime um monte de nota. Depois fica casando. Só que tem muita Maria, tem muito José, aí é José, Maria, o cara troca com Maria, José. Foram dois erros. Né? O que, que a gente faz? Um exemplo, além de imprimir a etiqueta e a nota fiscal, Juntas, você pode bipar a nota fiscal e vai aparecer na tela o produto que você tem que pegar. E aí você bipa o produto e vai autorizar, e aí ele vai autorizar. Lembrando o seguinte, que ele cria um log de quem está fazendo aquele trabalho. Né? Imagina um cliente como a Esmafer que é um cliente nosso, que, tem, que chega a fazer 6 mil, 7 mil, 8 mil vendas por dia. Cara, ele, ele, é uma, ele tem várias impressoras ali por hora, ele vai cortando e vai emitindo as etiquetas. Ele, cara, ele não consegue, ele bipa a nota fiscal, aparece o produto, ele bipa o produto, ele vai lá, embala e vai embora. Um nível de erro que, se a pessoa não tiver má fé, é de 100% de acerto, é zero erro. Agora, é lógico se você tiver um colaborador lá que o cara bipodeu errado ele dá um jeito de passar pelo menos você vai saber quem fez né você tem vai, essa... dar, vai dar para ir corrigir o processo não sabia que o Rafa tava aí da Esmafé que legal cara um monstro tá, cara. gigantesca cara é tem uma curiosidade quando a gente chegou no Rafa ele só vendia só vendia no Mercado Livre ele não tinha espaço. Rafa, fala, falava, fala, cara, não dá, eu não tenho, cara. Das 6 horas da manhã, você conhece o Rafa. 6 horas da manhã, você pode mandar uma mensagem para ele que ele responde e 10 horas da noite ele responde. né? Ou seja, o cara é full time. Né? E hoje ele, ele cresceu por volta de 30% nas vendas dele e ele consegue vender em outros marketplaces. Ou seja, ele cresceu muito no mercado livre e consegue vender em outros marketplaces, o que é bom. E tem uma coisa... Ale, que vale a pena colocar, que a gente até estava conversando, é, que tem o algoritmo do mercado livre, ou seja, aquele robôzinho invisível, todo mundo, algoritmo, algoritmo, ele percebe quando o usuário é profissional e quando ele não é. Quando você está lá direto na plataforma, não tenho dúvida que ele sabe, ele sabe que você não tem uma ferramenta com conectada. E quando você tem uma ferramenta, por caso, por exemplo, da Esmafera ou de outros clientes nossos 10 horas da noite, vendeu, tem alguém lá para separar, não tem, mas já gerou a nota fiscal, já gerou a etiqueta e está no buffer. Aí daqui a pouco fez uma outra venda. Já quando o algoritmo vai passar lá, ele vai falar: "Pô, esse cara já resolveu o problema". Então, a gente tem percebido que a maior parte dos nossos clientes tem aumentado as vendas por conta dessa agilidade. Porque lembra, a gente sempre conversa o seguinte, a única coisa que o, mercado, que o, que o marketplace quer de você é que você entregue no, corretamente e no prazo. Nada mais. Você, não é nem a questão de preço, porque não necessariamente você tem o melhor preço para vender. O Sim. que ele quer é o seguinte, cara, vendeu, entrega. Para entregar, eu disse para o cliente lá na ponta, o Mercado Livre, que eu vou entregar amanhã. Por favor, faça isso. Quando você não entrega, meu amigo, quando você deixa depois de amanhã, não tem jeito. O cara vai falar, pô, né? Ele vai... o, o, o, o, o algoritmo vai entender e falar, cara, esse cara, não adianta eu mandar pedido para ele se ele não cumpre a parte dele. Né? Então, considerando, Ale, né? eu já ouvi você falando, quantas tem milhares de vendedores nos marketplaces. Você Sim. teve a oportunidade de vender. E aí, o cara, na hora de você entregar, você pega e pisa na bola. Porra, é sacanagem, né? Tem que, é, tem que e, pensar e, nisso, né? E aí entra alguns pontos, né? Que até, seguindo na linha dos erros, né? Eu acho que um dos grandes erros é a gente não conseguir. É, priorizar para não perder a reputação. Igual o está citando o exemplo do, do Rafa, né? da Smartfair, que é gigantesco, né? é um volume monstruoso de pedido. Quando você olha para esse cara, ele tem medo de colocar qualquer canal, porque se ele não tiver muito redondinho, com muita firmeza do que ele vai fazer, um pedido fora do fluxo pode atrasar uma coleta e fazer ele perder uma reputação é, dentro do que ele tem. Então, eu acho que assim o, o, a automação, dando velocidade, citou mais uma coisa muito boa é, de armazenar, né, de faturar já imediatamente, já deixar tudo pronto. E aí você deixa nesse buffer aí, galera. É uma, é uma caixinha na nuvem guardadinho, tá ali dentro, já pronto só para ser consumido pelo sistema. Mas isso daí, até o, a gente pega muito caso aqui, que o nosso seller às vezes tem uma coleta muito cedo, igual o Magalu mesmo, né? Tudo que você vender até 10 horas da manhã tem que sair do mesmo dia. Às vezes o cara, o Meli muda a coleta do cara para 10 horas da manhã. Ele fala, cara, como é que eu vou expedir tudo que eu vendi à noite até às 10 da manhã e tudo que eu vendi de manhã até uma hora antes dessas 10 horas da manhã, cara? Como é que eu faço? E aí o que a gente faz aqui quando não tem automação é falar, ó, oh, teu time de faturamento entra às 6 da manhã, porque a hora que o pessoal chegar às 8 já está tudo faturado, eles conseguem... E o que você está me falando é, é o contrário, é deixar o sistema trabalhando para que a hora que todo mundo possa chegar às 8 ou todo mundo possa chegar às 7 e já sair trabalhando, é isso? É, por exemplo, só para você entender, o que, que a gente faz em automação? O cara chega de manhã, ele imprime um pick list com localização, tudo que ele vendeu. Então ele vai lá, ele sabe o que ele vendeu, ele não precisa entrar em nenhuma plataforma. Ele vai lá, se ele, ah, eu quero saber o que, que eu vendi na conta A do Mercado Livre. Imprime uma lista, ou tudo. ele Imagina um galpão como uma... Uma fé que é gigante O cara sabe, eu vendi 10, 10 disso 100 disso, 200 disso E está lá em cima no alto Ele já consegue baixar aquelas caixas ó, Cara, separa e traz tudo para uma outra área E dali ele faz uma outra separação Então imagina que você está falando Porque muitas vezes a gente está conversando aqui Tem seller, né, muitos sellers Às vezes o cara, ah, eu vendo 50, pesos, 50 vendas por dia E ele não imagina que tem gente que fatura milhões e milhões de reais, muitas vezes milhões de reais por dia. Né? Não é um, cara, não é, ah, é a Ismafer que fatura mais de um milhão. Tem dezenas de sellers que vendem milhões. E tem, tem dezenas de, de sellers que vendem 200, 300 mil reais por dia. Esses caras, eles precisam ter uma lista na mão Ninguém vai entrar na plataforma E falar, ah, deixa eu ver no Mercado Livre e Ninguém, não dá tempo Ele tem que sair, é o que o Magis faz Gera uma lista, um pique-list Com a localização de onde está a mercadoria Se ele for organizado tá, Vendeu 10 aspiradores de pó Onde está? Está na rua A Quadrante C Ele já, ele pega aquilo ali O cara vai lá E aí, Ale, você que dá treinamento Pode reforçar isso a curva de aprendizado de um novo colaborador é muito grande. Então, se você Sim. não tiver, imagina se você, o cara, aí chega num, num cara que o cara sabe, aquele funcionário sabe exatamente onde está tudo aquilo que ele está vendendo. Aí o cara sai de férias e entra um outro cara que não faz a menor ideia de onde, as caixas estão todas iguais. Pega o Igor, o Igor Savoia, por exemplo, que é um outro cara que tem um volume muito grande. Cara, Sim, a vida dele mudou. Ele fala, cara, eu ganho mais de quatro horas por dia. Legal. Que eu pagava de hora extra. Né? Então, é, é, eu acho que esse é o ponto. Cara, muito bom. Indo nessa linha, né? A gente tá usando exemplos de grandes. Mas quando a gente fala com o pequeno, ganhar tempo, cara, muitos são sozinhos, às vezes são em dois, às vezes são em três pessoas. Então, só pra gente já desmistificar, primeiro que o Magis não é só pro gigante, é pro um cara pequenininho também. Exa não, e mais, sabe qual é a vantagem? Que a mesma tecnologia que está na Ismafer está para o cara que faz três vendas por dia. Então não tem diferença, porque isso é importante. A gente sempre fala o seguinte, se você quer fazer um negócio como um quebra galho, ah, eu vou vender lá na Shopee como pessoa física. Vou vender no Mercado Livre como pessoa física numa hora extra. Cara... Você vai ficar patinando, né? E vai demorar muito tempo para chegar lá. Agora, não é a realidade da maior parte do Cérebro. O cara leva aquilo lá, o cara, o, cara, o cara emprega as pessoas, o cara tem uma empresa. E mesmo que ele comece com cinco vendas por dia, a ideia dele é transformar aquilo como uma renda principal. E. Se e ela é assim: eu falo isso com todo mundo. O ciclo de, de crescimento de, um, de, um, de quem está começando hoje em marketplace é de seis a um ano. O cara começa hoje vendendo três caixinhas, daqui um ano ele está vendendo 600 por dia. Se ele fizer essa, esse trabalho, a questão é: você quer deixar para fazer se automatizar e criar uma organização quando você estiver vendendo 600 por dia? não vai ser mais difícil não vai ser mais caro quanto você vai perder dinheiro durante essa de dinheiro durante essa jornada né ah eu tô aqui porque até porque perder dinheiro em cima de três vendas é mole você beleza você não vai quebrar você não vai morrer agora começa a perder como você já deve eu tenho certeza que você encontra isso todo dia né quando você vai dar consultoria você descobre o cara começa a colocar no papel fala cara sabe aquela entrega errada né que foram duas seria ter R$35,00 por de lucro bruto que representa, seria ia ter 10, por 10 reais de lucro líquido aquela venda te comeu 20 reais porque você errou né? então, então é para pequenos sim, né? na hora que você começa, tanto é que a gente tem para os pequenos, o, o Magis ele não precisa de mais nada é o Magis e o faturador o controle de estoque é pelo Marges o faturamento é pelo Marges, então ele não precisa nem um RP, não precisa nada, então dá para começar